Olá hum. meu nome é minha dessa Vieira eu sou doutorando em bioética ética aplicada e saúde coletiva aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro eu sou de São Paulo mas estou morando recentemente no Rio de Janeiro então eu faço doutorado sobre intersexualidade e eu tenho um artigo publicado no no livro da Maria Berenice Dias, um livro sobre intersexo, é, eu falo um pouco sobre a questão da heterosexualidade e a relação de sangue. Quero falar aqui sobre um conceito muito importante que eu venho trabalhando desde o começo do doutoramento, que é o conceito de endossexualidade. A endossexualidade se coloca diante das pessoas intersexo como aquela que define a perfeição dos corpos. Corpos que não são perfeitos podem ser intersexos, podem ser de outras é, questões, por exemplo, com um síndrome de Down ou a, autismo. São corpos que são considerados pela endossexualidade corpos não perfeitos. Por exemplo, também a gente pode falar da cis-endossexualidade, que é a, a ideia né, que está na endossexualidade de perfeição né, e também está na, na ideia de que os corpos não não podem ser mudados, ou não podem mudar. E aí, a, a endossexualidade estabelece que para esses corpos é, existirem, bastam eles serem imperfeitos e são tochados assim. A endossexualidade acredita como os gregos, que os corpos, eles têm que ser atléticos, eles têm que ter Todo um padrão de comportamento que corresponda à heterossexualidade compulsória e também a uma formatação corporal e uma formatação é, por isso também é endo-interna. Né? A, a formatação interna que corresponda com o externo do corpo. A heterossexualidade trabalha com essas com esses ditames e nós pessoas intersexos pessoas LGBT é, pessoas é, com autistas com síndrome de Down não estamos correspondendo o que a heterossexualidade deseja e para entender um pouquinho melhor é só conhecer a minha futura tese quando ela estiver pronta <risos> obrigado Divina e volveré como vuelve